Olá pessoal! Tudo bem? Para essa aula vamos usar o teorema de Green para resolver uma integral curvilínea também conhecida como integral de linha. Porém, antes de ir para esse exemplo, eu quero falar um pouco mais do Teorema de Green. Nos últimos vídeos, trabalhamos com uma região que era dessa forma e a parte de dentro dela ia para a esquerda. e Por isso, os exemplos eram em sentido anti-horário. Também explicamos que o Teorema de Green só pode ser aplicado se nossa região for para a esquerda. E se pegar a integral de linha desse caminho, a integral de linha fechada, nós podemos especificar ela dessa forma, junto com a curva c de F ponto dr, que é igual à integral dupla sobre a região r da parcial de q em relação a x, menos a parcial de p em relação a y vezes dA. Que é a área D. E um lembrete importante: esses P e Q estão vindo dos componentes de F. F, que nessa situação é escrito como F de igual a P de vezes o componente I mais Q de xy vezes o componente j. E essa é uma situação onde o interior da região vai para a esquerda, mas não teria problema caso fosse um caminho para a direita, já que colocar um sinal de menos faz com que o caminho para a esquerda e isso é possível porque na situação de pegar integrais curvilíneas através de campos vetoriais se invertemos a direção conseguimos o negativo com essas informações em mente agora vamos para o exemplo vamos dizer que eu tenho uma linha numa fileira. Vou adicionar a integral curvilínea aqui e vou dizer que ela está sobre uma curva. Mas antes de definir a curva, eu vou deixar aqui a integral. x² menos y² vezes dx, mais 2xy vezes dy. A curva é a fronteira da região dado por todos os pontos x e y, que nessa situação, x é maior ou igual a zero, menor ou igual a 1, depois y. Que é maior ou igual a 2x ao quadrado, e menor ou igual a 2x. E ao desenhar a região agora, tenho aqui o meu eixo y em cima e o meu eixo x embaixo. O x vai de 0 a 1. Temos ciência que o zero é nessa posição. Então, vou deixar nesse lugar x igual a 1. E esse é o valor de x. Agora, para y, o valor varia. Ele está acima de 2x e é menor que 2x. E normalmente, se você usar algum número grande, 2x é maior. Mas se ele for menor que 1 ele vai ser menor que o da direita, mas pois bem, agora o limite de cima é 2x e a linha parecida com 2x é desse jeito e a curva de baixo 2x ao quadrado desse outro jeito. Com isso, conseguimos ter ciência que a região é essa entre as linhas. A curva é a fronteira dessa região e ela vai em direção anti-horária. E com a informação de direção, podemos representar a direção do nosso caminho no gráfico. E é bom fazer isso para ter uma referência visual, mas o mais importante mesmo é que isso cumpre a condição da região ir sempre para a esquerda e, por isso, podemos ir diretamente para o Teorema de Green sem a necessidade de colocar o sinal de menos. Por isso, agora, vamos definir a nossa região. y varia de y igual a 2x ao quadrado para y igual a 2x e vamos integrar com dy primeiro. Depois, para x, o limite de x vai de 0 a 1, e, por isso, Coloco aqui uma integral indefinida. Depois disso tudo, nós podemos agora ir para o teorema de Green. Essa parte aqui de cima, na esquerda superior, é nosso f. E nessa situação fica como f de igual a x ao quadrado menos y ao quadrado vezes i mais 2xy vezes j. Nós já mostramos isso em vários outros vídeos. Você pega o produto escalar disso com dr e assim você obtém essa parte de baixo. Então, esse x ao quadrado e y ao quadrado, são o nosso p de x, y, e essa expressão do xy é nosso q de x, y. E, dentro disso, aplicamos o teorema. Então, de acordo com o que escrevemos em cima, para a parcial de q em relação a x, pegamos a derivada da nossa expressão aqui embaixo e obtemos 2y. E, a partir dele, vamos subtrair a parcial de p em relação a y. Pegamos a derivada da nossa expressão em relação a y, que se torna zero e menos 2y, e isso se simplifica para 2y menos, menos 2y, ou seja, 2y mais, mais 2y, já que são dois sinais negativos, e isso nos dá o 4y. Ou seja, a parcial de q em relação a y, que dá 2y, menos a parcial de p em relação a y, que é menos 2y, nos dá 4y. Agora, pegamos a primitiva de dentro em relação a y, que nos dá 2 y quadrado Se pegamos a derivada disso em relação a parcial em relação a y conseguimos 4y e calculamos isso de y igual a 2x ao quadrado para y igual a 2x. Ainda temos a integral pela parte de fora, onde x vai de 0 para 1 e depois colocamos o dx aqui. Isso daqui vai ser igual a 0 a 1 e primeiro calculamos ele em 2x. Então colocamos 2x ao quadrado e 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado e 4x ao Quadrado vezes 2 será 8x. Ao quadrado. Agora colocamos esse 2x ao quadrado na parte de dentro. 2x ao quadrado ao quadrado é 4x elevado a quarta. 4x elevado a quarta vezes 2 é 8x elevado a quarta. Depois, o dx. E isso é uma integral de uma dimensão, que é igual à primitiva de 8x ao quadrado, que é a fração 8 sobre 3x elevado ao cubo, menos a primitiva de 8x elevada à quarta, que é 8 sobre 5x elevado à quinta. E isso vamos calcular de 0 a 1. Então, quando você coloca 1 aqui dentro, conseguimos 8 sobre 3 vezes 1 elevado ao cubo, que fica 8 sobre 3, menos 8 sobre 5 vezes 1 elevado à quinta, que fica 8 sobre 5. Se colocássemos um zero ali dentro, conseguiríamos diversos outros zeros, mas eles não mudariam nada em nosso cálculo. então então, não precisamos fazer isso. Mas, pois bem, agora vamos subtrair essas duas frações. Primeiro, conseguimos o denominador comum, que é 15. Depois, para 8 sobre 3, multiplicamos pelo número denominador de 5, que dá 40, menos 8 sobre 5 multiplicado pelo denominador 3, que dá 24. E é isso. Com o Teorema de Green, conseguimos o resultado 16 sobre 15. Eu espero que você tenha obtido o mesmo resultado. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!